Esse é meu tablet. Esse aqui é o flipboard. Logo descalado, de agora está no flipboard. Basta você cadastrar no flipboard e ele mostra para você como se fosse uma revista. Você se interessou por um conteúdo? Clica nele, lê o que você quer, volta. Continua lendo. Gostou de um vídeo? Pode assistir. Deixar ele carregando. Assistiu ao vídeo? Volta. E continua folheando a revista. Blog Escalada agora também é revista eletrônica.